porque eles são da regional, SSM. E aqui, por favor, aqui todo o apoio à luta dos servidores, a semana passada, hoje fizeram a manifestação pelo gatilho e pela reposição salarial e melhores condições de trabalho. Por favor, passe. E olha aqui, é esse cartaz, porque eles estão fazendo é, cestas, para aqueles é, servidores aposentados que hoje passam fome. Pode passar? E foi, infelizmente, no dia 14, na, no dia 21 de fevereiro de dois anos atrás, que foi. É, aprovado com o fisco da pior reforma da Previdência. Se for nesse mesmo ritmo, se o presidente não mudar, vai ser no aniversário da reforma da Previdência. Nós vamos estar votando a segunda reforma agora da Previdência. Então. Todo o nosso apoio à luta de vocês, continue firme, e é a pior reforma da Previdência, porque tirou de quem não precisava, que é aqueles que ganham menos de 3 mil reais, que a grande maioria dos servidores. 60% dos servidores públicos ganham menos que 3 mil reais e hoje passam necessidade. Então, Doralice, quero, em nome de você, cumprimentar todos os companheiros que estão aí nessa luta importante.